Muitas vezes as pessoas querem saber como é que eu vou ter certeza que eu estou perdendo os quilos do meu corpo. Bom, eu vou te dizer como é que você vai ter certeza que você está perdendo os quilos do seu corpo. Existe uma forma. A melhor forma de você ter certeza que está perdendo os quilos do seu corpo é... Ir no bairro centro da sua cidade... E no, e no bairro centro da sua cidade em uma farmácia e se pesar em uma balança. Registre os quilos do seu corpo como mensagem de texto ou como os três últimos dígitos do teu celular. 0,99 seria os três últimos dígitos do seu celular, 99 quilos, só exemplo. Vai no computador, Microsoft Excel ou Word na planilha e registra lá como uma tipo de agenda. Ah, dia 1 um, estava com 100 quilos, dia 2 estava com, nove... com 99,90 quilos, dia 5 está com 99 quilos, ah, perdeu 1 um quilo. Ah, ah, dessa forma você vai ter absoluta certeza de que você está perdendo os quilos do seu corpo. Ah, mas eu não sei como perder os quilos do meu corpo, não se preocupa.